Exato, professor. Nesse semestre nós lançamos uma novidade que vai lhe ajudar a coordenar a sua disciplina, que é o painel de acompanhamento. Nele você terá acesso ao desempenho dos alunos nas ADs e nas APs dos últimos semestres, dividido em faixas, e na medida que as suas notas foram sendo lançadas esse semestre, essas notas também serão é, mostradas aqui. Nós temos um lugar onde você pode consultar a situação do seu aluno. Para cada aluno você vai poder observar como é que é o desempenho dele no curso como um todo. Se ele já foi reprovado na sua disciplina e quantas vezes isso aconteceu, se for o caso, você vai poder ter acesso a informações do aluno, onde ele mora, a idade, enfim, algumas características pessoais do aluno. E nós imaginamos que com isso você poderá, de alguma maneira, identificar quais são aqueles alunos que têm um problema no acompanhamento do curso e dedicar um pouco mais de atenção a isso. E também Quais são os polos que precisam de mais atenção sua com relação ao conjunto de alunos do polo? Nós temos também nesse aplicativo a presença dos alunos na plataforma, que é importante saber se esses alunos estão finalmente usando ou não a plataforma, e também dos seus tutores. A cada semana, a cada semana você vai poder observar para cada tutor quanto quanto ele dedica a essa plataforma e, com isso, entender um pouco melhor essa dinâmica do processo de ensino aprendizado via a plataforma Moodle. Tem uma série de outras é, possibilidades nesse painel de acompanhamento e outras ferramentas, como, por exemplo, é, os alunos da sua disciplina que têm necessidades especiais, acesso à avaliação institucional. Gostaríamos de pedir a sua ajuda, no sentido de é, mandar sugestões e críticas para que a gente possa aprimorar esse painel ao longo do semestre e consolidá-lo como uma importante ferramenta é, na melhoria da qualidade e do atendimento aos nossos estudantes. Muito obrigado.